Me recuso tomar café da manhã no McDonald's, gente. A gente tá procurando um lugar pra tomar café da manhã quase meio-dia. Olha, eu desisti da gente, viu? Não tá dando assim, não. A gente achou uma pastelaria aqui que a gente pegou dois salgados e um pra levar, porque pra cá a Sky's demora mais ou menos 50 minutos. A gente tem que correr. O que é, isso? é um salgado que tem fiambre, presunto, tomate, queijo e a chouriço queijo. É uma linguiça calabresa deles. O um mundo fantástico da sardinha portuguesa. Vê se essa não é a loja mais linda que você já, já viu. Triga. A gente tá na estação... É cais do Sodré. Cais do Sodré. E a gente veio comprar o um cartãozinho de transporte, né? E aí a gente deparou com umas filas gigantescas do outro lado, logo na entrada ali, perto da... do Cais mesmo, né? E aí o policial deu a dica da gente dar a volta, dessa escada, vai pro corredor e sobe outra escada e você vai cair aqui, ó. E aí essa bilheteria... Ela tá muito mais sossegada Gente, a dica não foi de graça, tá? Eu fiquei lá conversando com o um policial um bom tempo <risos> Mas só eu fiquei Ah, a gente tem tá que pra e tal Não sei o quê Aí só depois que ele falou, vou te dar uma dica só que é aqui. <risos> Antes disso ele só tinha falado Ah, você pode comprar o beijo em qualquer lugar Tanto aqui nessa fila De pessoas, quanto na fila do automático É só depois que eu fui conversando com ele Que ele falou a dica, tá? É dica então, de graça só aqui no você canal Tem que se comunicar. Saindo de Lisboa, a Vila de Cascais fica a 34 quilômetros da cidade. É parte da região metropolitana de Lisboa. Nós pegamos o comboio de Cais do Sodre e foi super barato, R$ 4,50 ida e de volta. O trajeto dura 50 minutos. Então a gente acabou de chegar aqui em Cascais, pela estação. A gente já passou no mercadinho que tem lá Pingo Doce. E fica uma dica para vocês comprarem refeições, se querem pagar mais barato, lá eles vendem por quilo. Tem diversas opções, bacalhau, arroz de pato, parece bem gostoso. Talvez a gente almoce lá se a gente comprar um restaurante legal por aqui. E aí a gente vai aproveitar agora, procurar a praia e ver o que tem para fazer aqui em Cascais, assim, fazendo nossa roteirinha. Eu tinha anotado no nosso roteiro para a gente começar o tour na Praça 5 de Outubro. A gente precisa procurar ela, porque na frente fica a Praia da Ribeira. Eu não sei que praia é essa aqui, a gente vai ter que descobrir. A gente tá na Praia da Conceição. Então a gente vai andando até a Praia da Ribeira. É na Praia da Conceição que você sai aqui no... na estação, né? Então vamos lá. Os motoristas são tão educados aqui com o pedestre que eu tava andando na calçada, chegando numa faixa eu não ia nem atravessar, o maluco já estava me esperando parado. Falei, vou ter que atravessar né, depois dessa não dá pra né, fazer uma desfeita. Eu não sei pelo vídeo, mas é muito lindo. aquela ali é a praça 5 de outubro, tem a estátua do Dom Pedro I. E na frente dessa praça ela tem a Praia da Ribeira. Pra lá fica a Praia da Rainha, que a gente passou, vai lá mais tarde. E agora a gente tá seguindo andando até a boca do inferno e conhecendo o que tem pelo caminho. Gente, aqui é tipo uma vila para artistas: é, residência e salas de projetos. Casa Santa Marta, aqui atrás. E aqui do lado tem o Museu e Farol Santa Marta. A casa custa de 2,55 euros para entrar. Depende do dia. E o farol a gente vai ver ainda quanto custa. É, tem um museu de... sobre tecnologias e histórias de faróis em Portugal. Vai é que você se interessa, né? E aqui do lado é onde a gente estava que tem tipo uma prainha e uma ponte bem bonita bastante gente tirando foto ali Aqui é a boca do diabo é um conjunto de rochas assim que o mar fica batendo é um ponto de interesse aqui de, da cidade de Cascais para você contemplar a natureza Como ele fica mais afastado lá do centrinho de Cascais, a gente veio andando né, pela, pela lateral aqui da praia. E aí agora a gente vai voltar pra lá e olhar tudo com mais calma. Aproveitar que a gente ainda tem energia, né? Ah. Hum. Parece que só o que a gente faz né, quando a gente vai viajar é passar fome, gente. Eu tô morrendo de fome. A gente tá aqui num restaurante e a gente pediu de couper pão com patê de sardinha. o um patê bem assim, ó. Como se fosse uma manteinha. A gente achou que ia ser um patê da casa, alguma coisa assim. É. Pão, um e sardinha, 80 cents. Isso por pessoa, tá? A gente pediu uma jarrinha de sangria branca também. Foi R$ e meio litro. Vinho branco por sair aproximadamente 8 euros. Tem de vários preços e várias casas. Mas 8 euros também é meia jarrinha. É. A sangria é mais leve, né? Umas então, coisas que eu sempre vi em vlogs é que a galera acaba pedindo um prato para dividir, porque as comidas são grandes. Olha o tamanho desse peixe. Minhas batatinhas e leguminhos. Anfíbio. Vai se afogar, meu filho. Sai daí! Que labrador, né? Tinha que ser. Atração turística em Portugal. Olha esse lixo. <risos> Só lá embaixo o negócio. Uh! é muito bom a praia aqui Tá bem cheio E a gente ainda tá terminando o inverno então... Olha gente é Muito legal poder ter essa oportunidade de vir pra Cascais num dia de sol Uma dica importantíssima quando você vier pra cá é planeja Dá é uma pesquisada na internet em lugares baratos para comer, porque no final das contas a gente não pagou nada barato no almoço. Ah, não precisa ser barato exatamente, mas que seja que, que o preço pelo menos vale a pena, porque eu achei que a gente pagou um preço é, caída. E um peixe, um peixe que eu comi no Brasil poucas vezes, porque não é fácil de encontrar e também não é barato é um Eu vi que tinha aqui e eu já quis pegar. Mas eu acho que eles mandaram. Que tinha mais espinha do peixe, assim, então não era o longo. Foi o que eu comi algumas vezes no Brasil. E o daqui até tinha, mas era acho que a parte que tinha mais espinha. Então, não achei que valeu a pena. Não foi uma refeição legal assim, uma refeição que tive que tirando espinho o tempo todo. E peixe. gastamos 22 euros, 22,95. Tá. Que dá 23 100 reais. reais aproximadamente. É isso, gente. Esse foi o nosso passeio aqui pelo, por Caes Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu curtir, ajuda bastante a gente a crescer e acompanha aí o resto da temporada aqui por Portugal, a gente vai para Porto, ainda vai ficar um tempo em Lisboa e a gente se vê por aí, até mais!